Bom, na última, no último vídeo a gente chegou nesse resultado aqui. A questão toda é, esse resultado faz sentido? Né? É uma coisa que a gente sempre tem que checar, para ver se a gente pelo menos obtém os limites assintóticos do nosso resultado corretamente. O que é o limite assintótico aqui? Né? Lembra lá da análise que a gente fez? O corpo começa a cair... Ele vai aumentando de velocidade, aumentando de velocidade, aumentando de velocidade, mas a força de resistência do ar também vai aumentando à medida que ele vai aumentando de velocidade. E chega um ponto que ele começa a acelerar menos. Por quê? Porque a força de resistência do ar está muito próxima da, da, força, da força gravitacional, em módulo. Né? E aí, quando elas se igualam em módulo, esse, a força resultante é zero e ele cai com uma velocidade constante, que é a velocidade limite. Tudo bem, né? É, essa é a análise, que, a análise física que a gente faz da coisa. Mas e, e a matemática? Ela está me dizendo isso? Vamos dar uma olhada rápida. Né? Tempo suficiente para ele cair né, é fazer esse cara aí, uh, ir para T tendendo a infinito. Então vamos ver o que, que acontece né, quando T tende a infinito. Bom, quando T tende a, a infinito, T sobre tal... É infinito, é elevado a menos infinito, é zero. Aqui, mesma coisa, para T tendendo a infinito, esse, esse termo aqui é zero, e portanto, sobra esse 1 um aqui que multiplica V limite. Ou seja, né, para T tendendo a infinito, y de T infinito é o próprio V limite. E aí uma outra coisa legal que essa, que essa equação está tá me dizendo, né, e, que, e que é uma coisa talvez um pouco contraintuitiva, intuitiva né, quer dizer o seguinte, olha, se vocês forem olhar bem, a gente pegou a, a nossa equação aqui e nós simplesmente colocamos um dy0 qualquer. Não dissemos nada sobre esse dy0 ser zero. E nota que ele, que ele atinge a mesma velocidade limite que, se, que, que ele atingiria se esse termo aqui fosse zero. Se esse termo aqui fosse zero, todo, toda essa parte aqui seria zero. Né? E, aí você, e aí a gente poderia dizer, ah, se eu deixo cair do repouso, ele vai atingir v limite. Mas não, mesmo que eu jogue esse meu corpo para baixo, esse termo aqui é diferente de zero, mas ele vai a zero porque ele também tem um e elevado a menos t sobre tal, agindo sobre ele. E é muito legal, né? Que é... independente... da velocidade inicial do meu corpo. <risos> ok? Esse é um resultado muito legal. Ele não é muito intuitivo, não. Tá certo? É, e basicamente... Agora que, a gente tem, agora que a gente tem essa equação aqui, a gente pode encontrar x de t. Então, esse daqui é vy0e elevado a menos t sobre tal, mais v limite 1 menos e a menos t sobre tal. E esse daqui é mole de fazer. Né? Integro dos dois lados, vou chamar aqui de dx', vy0, integral de e elevado a menos t sobre tal dt', linha, então linha aqui, mais v limite integral de 1 menos e a menos t, Sobre tal, t' aqui, né? Então dt' aqui também. Limite de integração de zero até t, de zero até t, ok? E em t igual a zero meu corpo tem um certo, na verdade aqui é y, né? Perdão, gente. Eu viajei aqui, viajei aqui. Então aqui, né, y e o resto não muda nada. Então, agora, né, em t igual a zero, y é y zero. Em t, em, em t igual a t, esse cara aqui é y de t. Então, então a gente obtém o resultado que y t é igual a y0 mais Agora vamos lá ver y0 sobre sobre uh, tal e na verdade aqui é um sinal de tem um sinal de menos porque cai esse sinal aqui OK Integral integral desse cara desse cara aqui Opa, desculpa, perdão. Aqui é um, é um Vy0 vezes tal. Vy0 vezes tal, porque vai cair esse, esse, cara, esse cara daqui. Tá? Então, quando a, gente, quando a gente derivar essa função aqui, vai ter que ter esse tal para cortar com, com o, o e elevado a menos t sobre tal desse, desse camarada aqui. É, e esse cara daqui vai simplesmente ser... 1 um menos vai ser, vai ser elevado a menos elevado a menos T sobre tal menos um, mais V limite, agora V limite vezes T, menos, e aqui cai um, um menos T, cai um menos tal aqui vezes e, vezes v limite, vezes e elevado a menos t sobre tal, menos 1. Agora, então, eu posso dar uma rearranjada nesses termos aqui. Primeiro, eu noto que eu tenho um menos e um menos aqui, então vou botar, vou botar aqui, Sinal de um sinal positivo aqui eu tenho V limite vezes tal, tenho V limite vezes tal, e bom agora V limite vezes tal é elevado a, men a menos T sobre tal menos um, VY0 uh, vezes tal é elevado a T menos tal menos um eu posso agrupar esses dois termos aqui. Então, esses, agrupando esses dois termos aqui, eu tenho que y de t é y 0 Agora, uh, mais mais v limite menos v y zero vezes tal vezes e elevado a menos t sobre tal menos 1, um, mais v limite vezes t. E aí, se a gente for olhar, se a gente for olhar essa equação aqui, à medida em que t menos tal, à é, medida, em t igual a zero, esse cara, esse termo aqui é zero, a, a função vai tender a crescer linearmente com o tempo no começo, mas depois vai começar a aparecer desvios né, da linearidade aqui à medida que T, à medida que T, for, uh, que T for aumentando. Tá okay? Um pequeno desvio da linearidade aqui. Mas isso vai fazer diferença quando a gente for tratar do movimento de projéteis Uh, com a resistência do ar, que é o assunto do nosso próximo vídeo.